paralela, não oficial, é feita pelo movimento MUDEI. Um dos criadores deste movimento, é um movimento cívico de, enfim, de, de questionamento sobre a política angolana neste momento. Um dos fundadores é o Barão. Latibarão Barão é bem conhecido dos portugueses, é ativista, músico, durante algum tempo esteve detido porque o Estado considerou que Luati Bom Dia estava a desenvolver ações subversivas, isto já faz alguns anos, 2016, não foi? 2015, 2016. Lato, e o que é que está a acontecer exatamente aqui? O que é que vocês estão a fazer? Bem, nós estamos a tentar criar uma fonte alternativa de informação à informação oficial que. Qualquer pessoa de bom senso em dois segundos percebe que é uma informação completamente falseada. Da Comissão Nacional Eleitoral é essa? Da Comissão Nacional Eleitoral, sim. Nós, nós estamos a fazer uma monitoria do, do processo eleitoral e neste momento o que nos interessa agora é a contagem paralela. Ontem fizemos uma sondagem a boca durna nos, nas, 18 províncias. nas 18 províncias em 75 municípios agora já não me lembro se foram 3 mil, 4 mil resultados que nós tivemos, mas foi publicado e agora estamos a contar as atas porque é a maneira que nós temos de Contar os votos é andar pelas pelas assembleias e recolher as atas síntese que são por lei fixadas na porta da assembleia e estamos a promover a nossa contagem. No momento estamos quase em 100 mil votos. Uh, mas ainda não temos a representatividade, uh, ou seja, do não, país, do país. não está proporcional ao que o país tem. Portanto, ainda nos falta qualquer coisa, para não tanto em números, mas mas em representatividade, para podermos considerar que a nossa amostragem é sólida aqui na, na contagem. A vossa amostragem dá, aponta resultados que dão vitória à UNITA. Sim, mas desde fevereiro que nós temos estado a fazer sondagens que dão vitória à UNITA, só que ninguém nos considera credíveis, né é? Uh, ninguém quer dizer, uh, sobretudo as pessoas... Uh, Pronto, sobretudo as pessoas do partido e as pessoas de, de, de órgãos de, de oficiais, mas também a imprensa. A imprensa também não nos tem dado muita atenção. Mas, enfim, eu entendo. As sondagens têm dado sempre este resultado que nós temos agora nesta previsão. Estamos a falar, portanto, é... 50%, qual é a porcentagem que eu não isto posso... está cerca de 55% para a UNITA e 41% para o MPLA. Os dois costumam estar um bocadinho mais baixo. A UNITA em torno de 49,50% e o MPLA em torno de 39, 30%. 30. Ótimo, mas este é um país que, apesar de tudo, funciona, tem instituições, é um país, é mais um país do mundo, é em teoria uma democracia. Bom. É... Já percebi, está a fazer a advogada do diabo. Não, não, não é um país normal e por isso nós estamos na cauda do Índice para a Democracia porque é um, é um país autoritário que tem uh, as regras escritas, mas que ninguém, assim, quem, quem, deve, quem, quem as aprova e quem as devia cumprir primeiro é o primeiro a violá-las. E se fosse um país normal, nós não teríamos a fazer esse trabalho. Nós faríamos como qualquer país normal faz, os cidadãos vão votar e esperam os resultados em casa. Nós não nos podemos dar ao luxo de fazer isso porque os resultados são constantemente, permanentemente falseados. Mas até que ponto é que o país a população, a comunidade internacional vai aceitar resultados que vão para além da Comissão Nacional Eleitoral, que vão para além daquilo que, bem ou mal, são os organismos oficiais. Quer dizer, entramos aqui num beco sem saída, não é, Lodato? Sim, nós estamos num beco sem saída, mas o nosso interesse não é necessariamente que os nossos resultados sejam reconhecidos pela comunidade internacional. O nosso objetivo é produzir informação transparente, que não é o que o Estado nos dá, não é o que a CNE nos dá, não é o que ninguém nos dá, produzir resultados transparentes que possam ser avaliados pela opinião pública, seja a nossa, a doméstica, seja a internacional, mas sobretudo a doméstica que nos interessa, porque é o povo angolano que está a sofrer. Pelo, pela falsidade e pela usurpação de, de, de, do seu, do seu, da sua soberania nestes atos eleitorais fraudulentos. Mas agora tenho que fazer outra vez a advogada do diabo. Mas o povo, o povo angolano é representado pelo Estado. O Estado está nas mãos de um partido. Se os órgãos responsáveis, que são vamos voltar outra vez à mesma questão, internacionalmente reconhecidos como aqueles que representam em Angola o povo angolano, disserem que de facto houve vitória do MPLA, que continua quem está no poder, o que é que a sociedade civil pode fazer? Vai para a guerra? A dica da paz? A sociedade civil não pode fazer guerra. A única parte que tem armas neste país é o MPLA e o Partido Estado. Não há mais ninguém que tenha armas em sua posse que possa sequer ter a ideia maluca de fazer, de ter uma iniciativa dessas. E eu acho que ninguém, ninguém, vocês andam por aqui, devem falar com as pessoas e, e, e ninguém mais quer isso. Ninguém quer mais um conflito. E por isso é que se tem engolido sapos ao longo destes anos todos, porque pisam-nos com a bota no pescoço, tiram-nos a capacidade de respirar e ainda assim nós temos que descobrir exercícios de respiração lenta e ser tolerantes com essa bota. Mas... Todo povo tem um limite. E sim, as instituições existem, mas elas, elas, não servem, elas não servem o Estado, porque o Estado somos todos nós. Elas servem o partido. Elas, elas estão ao serviço do partido, incluindo a justiça. Nós metemos uma ação popular contra o flagrante favoritismo que a imprensa dá a um partido e a um concorrente, com, com medições. Nós tivemos dois meses a fazer monitoria de imprensa e temos números. Não é mais brincadeira, são números. E esses números são ignorados. O tribunal não, não nos responde, vai perguntar aos partidos políticos se concordam com a nossa posição. Enfim, nós... Não, vivemos num estado de brincadeira. Isto é uma fantasia. Isto é uma fantasia que nós vivemos e qualquer pessoa que venha aqui e que precise de aceder de, de, de alguma forma a serviços públicos percebe rapidamente que isto não funciona. É um estado falhado. Deixa-me só fazer-lhe uma última pergunta. Se não for a guerra que diz que de facto não há condições, não há vontade. Aliás, a Unita está desmilitarizada. Receia ou, ou não sei se anseia... <risos> Que o povo de alguma forma se rebele, que haja uma vinda para as ruas, manifestações, alguma coisa deste género? Tipo. O que eu desejava mais é que uh, as pessoas que permanentemente querem usurpar a, a liber, as liberdades de, de, de, de, da maioria e, e forçar a sua vontade percebessem que o país não vai andar e que as pessoas não podem viver asfixiadas permanentemente e que vai chegar o dia. Esse é o nosso grande trabalho enquanto sociedade civil: ser mediadores. Vai chegar o dia que essa, essa massa de pessoas sufocada vai se revoltar e quando isso acontecer não vai ser bonito. E ninguém quer isso. Nós gostaríamos que a CNE revelasse resultados verdadeiros. Nós queríamos que eles publicassem as atas, que eles não, não, não violassem a lei ao prender pessoas, mandar prender pessoas que foram tirar fotografias das atas síntese, que são colocadas por lei publicamente. Todas essas coisas que minam a credibilidade de qualquer processo eleitoral, sobretudo do nosso que nunca foi credível, todas essas coisas só criam tensão. Não é uma coisa de ansiar ou não, é uma coisa de vai passar a ser urgente, vai passar a ser o único caminho possível. Porque se nós não podemos escolher e essa escolha não é respeitada, o que, é que, que, é que resta a um povo fazer? Se não... Eu espero que pacificamente reivindicar, por essa transparência, por esses resultados verdadeiros, por essa possibilidade de ser digno e de viver em, em condições. Muito bem, e para isso é preciso, muito obrigada, saber os resultados, Quero os resultados oficiais da Comissão Nacional Eleitoral, que deve estar mais ou menos por esta altura a começar uma conferência de imprensa, Quero, por outro lado perceber afinal o que é que o maior partido da oposição Unita vai fazer com esses resultados. Lembro que ontem, já passava de uma da manhã, uh, a Chivu -Kuvu, com o número 2 da lista da Unita.